Soberano Deus, neste momento, Pai, eu venho através dessa oração a apresentar a vida dos irmãos, dos seus familiares, dos seus amigos, seus vizinhos, irmãos em Cristo. Que o Senhor venha ouvir, Pai, todas as petições, mudar o curso, Pai, da história de cada um deles, segundo o teu querido, a tua vontade, entrar com providência seja em qual área eles necessitem, Soberano Altíssimo Pai, que neste dia o Senhor venha a nos dar o privilégio de ter a Tua presença ao nosso lado, de permanecer segurando as nossas mãos e nos direcionar para o caminho certo, o caminho perfeito que vai nos levar à vida eterna. Soberano Altíssimo Pai, desde já também apresento a vida do meu, do meu netinho Levi, que está com infecção urinária, mas eu creio que o Senhor já está trabalhando a respeito provendo a cura para o meu netinho assim como os irmãos também, que se estiver com algum parente, algum familiar, algum amigo alguma enfermidade, eu creio pai, que o Senhor já está trabalhando ao nosso favor soberano e altíssimo Deus que neste dia pai, a tua paz permaneça pai nos guiando, nos direcionando para o bem, para que nós a cada dia possamos ter a Tua mente, Pai, uma mente crística, uma mente boa, uma mente caridosa, uma mente amorosa, que a cada dia, Pai, o Senhor nos ensine a permanecer no caminho da verdade, no caminho da justiça, Agradeço, Pai, a minha oportunidade de interceder pelos irmãos na manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, paciência é experiência, experiência é esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.